Se falarmos de online, teremos que ir para 96. Se falarmos para digital, vamos ter que ir para 92, 90. Pá, porque ainda sou do tempo de... Eu, eu programei o meu primeiro jogo em basic no Spectrum. Ainda sou desse tempo, é o que dá ter um irmão uh, da parte da eletrotécnica. E, um, e depois tinha um tio arquiteto com um Mac, um Apple One em que tinhas penta preto e branco okay. com padrões, ou seja, não havia cá cores, eram linhas assim, linhas assim bolinhas maiores, bolinhas mais pequenas se falamos digital vamos para essa parte epá, do online começou mais na parte 96 em que epá, eu tive, tive neto em casa com muita gente, com, com telepac não é? e epá, Acho que agora já posso dizer isso, que eu sou do tempo em que a malta como eu, com alguns conhecimentos um bocadinho mais avançados, pá, andávamos à neta às vezes à custa dos outros, roubava-se as passos de telepac, e... Pá. Yeah. e pá, mas foi giro, depois entrou-me sentido ético, ganha juízo com, com, com o fim da adolescência. Yeah. E, pá, mas, mas muito disto veio por causa do, do IRC. Falar com a malta, os inícios do verdadeiro chato, uma coisa que eu acho que hoje em dia já... Já não há aquele espírito de fazer jantaradas, conhecer gente nova. E, um, opa, mesmo assim, nessa altura, eu, eu cheguei a estar como op de vários canais na PT.net. O canal Web Design da PT.net foi criado por mim em, em inícios de 90 e tais. Isso ainda está online no, nos servidores da Cabo Visão. Uh, o Main twister Script. Chegou a ser o terceiro script mais utilizado de Portugal. Fui eu e um outro Chrome que o fizemos. para isso derivou muito, muito daí. A primeira história passa muito por uma amálgama de histórias no IRC. <risos>